Aí. Quero ver, quero ver sangue. Quero ver, quero ver ah, Eles querem sangue e eu vou dar em dobro Porque sua vida agora vai passar tipo um sopro Você tem que entender que é bem assim Pra tudo tem uma primeira vez Principalmente pra perder de mim Entenda bem, eu sou tipo um tutorial Que se encontra no início e encontra no final Porque eu como que é essa parada? Eu sigo caminhando assim, só na intercalada. Porque bagulho é muito louco. Minha trajetória é início e final. Eu sou a moral da história. Entenda bem, veja e assuma. Porque eu sou a moral da história e você não tem moral nenhuma. Uuuh. E aí, Madu? Vai deixar 30 segundos para Madu violentamente. É isso que nós queremos ver. Acaba com a raça dele. Ei, ei, Uhum, uhum. Só que aqui, parceiro, você é o escravo de Jó E hoje eu vou te matar, você vai voltar ao pó Você não é nada, aqui não representa quer falar várias coisas, mas depois você não aguenta Eu represento o e as finas O que te falta de talento, te falta de rima E agora você não sabe nada e nem tem caráter Por isso que eu te mato aqui, depois eu como chocolate Ele quer pagar de pá, só que não é Eu recomeço, você quer falar de mim Mas parceiro, eu te desconheço É isso, o primeiro round Já foi pra conta, tá na mão de vocês Pela ordem de rima, barulho para Jó Barulho para Madu Uou. 1 a 0 Jó, Madu terminou Madu volta, Sai no olho Vai que vai Mata ele, e mata ele Mata, mata ele Mata ele, e mata uhum. Mata ele, uhum. mata ele Conheço um cara que Você é um qualquer, porque pode me enfrentar Eu não tenho medo, você vai falar que eu Rimo e rim, mas é dor de cotovelo Eu não tenho medo não, tenho improvisação Eu sou pelos função. Todo mundo que tá no rap, isso não fica em vão Porque somos nós, hip hop, nova geração É isso, tem resposta yo, yo, yo, yo, do outro yo, yo, yo. lado 30 segundos para Jó Violento Vai, vai Vai, <risos> vai Hey desconhece porque Você Jó é tipo uma é Você é função, Você é função, pra porra nenhuma. É nenhuma. É meio engraçado hey hey hey hey hey hey hey hey também porque minha rima é rara Não uso decorado eu tenho mais cima do que maquiagem na sua cara Então ninguém tá essa puta Tá ligado, mano? Porque o é um hip hop é que grita Que o bagulho é louco Não um improvisado Se eu não me conhece, mas eu não tô mascarado, Nem eu que o bagulho é bom, Não sou MC Eu sou tanto das antigas Que eu pareço Jequiti Nossa.